Que é malta do aço? Bem, hoje vamos a, finalmente, finalmente vamos andar num Ponte GT sem ser os meus. manter as coisas legais e depois vocês trazem estes carros e eu fico Это <laughs>